Essas afirmações que você ouvirá a seguir, são afirmações que têm ajudado milhares de pessoas a atingir o mais alto nível de elevação espiritual. Além de possibilitar com que essas pessoas pudessem co criar sua realidade a nível material a todo instante. Ao fazer essas afirmações, você desencadeará o poder energético do seu eu maior de forma ilimitada. Oração Quântica, Eu Sou, Manifestação Imediata. Eu Sou, Deus vivendo neste corpo, como, agora diga seu nome completo. Eu Sou, Deus, totalmente livre, vivendo neste corpo como, diga seu nome completo. Eu sou a poderosa presença do Eu Sou. Eu sou o Mestre Ascensionado, diga seu nome completo. Em nome da amada presença de Deus, o qual Eu Sou, pelo poder de Deus, o qual Eu Sou. A poderosa presença do Eu Sou é o meu verdadeiro Eu. Eu Sou a verdade, o caminho e a vida. Eu Sou a Encarnação do Amor Divino. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou Deus em ação. Eu sou o centro de domínio, a chama que nunca se apaga, a luz deslumbrante e a perfeição divina manifestada. Eu sou a revelação de Deus. Eu sou o batismo do Espírito Santo. Eu sou o ser ascensionado que desejo ser agora. Eu sou a realização de Deus. Eu sou uma porta aberta. A toda revelação. Eu sou a luz que ilumina todos os lugares no qual eu entro. Eu sou a presença de Deus em ação hoje. Eu sou aquele que sou. Eu sou a libertação eterna de toda a imperfeição humana. Eu sou a presença que preenche o meu mundo com perfeição neste dia. Eu sou um corpo invencível de luz. Eu sou a luz que ilumina todo ser humano